Esses dias eu estava conversando com uma pessoa que é a Marina Carvalho, tá? É uma pessoa que tem um canal aqui no YouTube também, uma pessoa fantástica que tem um canal de YouTube é, voltada nessa questão de desenvolvimento pessoal, mas que traz técnicas, né? E, e um segmento um pouco diferente do que eu converso aqui com vocês. Inclusive, sugiro que você conheça aí, digite Marina Carvalho e segue ela aí no YouTube. É, a gente estava tendo uma conversa, né? E foi bem interessante, é, um ponto aí dessa dessa conversa Algo que ela falou pra mim E eu quero trazer isso pra você é, A gente estava compartilhando ali Algumas experiências, né? Como que a gente fez para se desenvolver né? para sair dos resultados que a gente tinha antes Pro que a gente tem hoje E é, ela mencionou pra mim uma coisa Que eu achei demais, né? Ela falou assim é, Poxa, depois de um tempo eu comecei a comer Uma das coisas que ela fez Uma das técnicas, entre aspas, né? Que ela começou a usar para desenvolver Foi... Começar a comer uva. Olha só, começar a comer uva. Como assim comer uva? Será que a uva é um, um arquétipo de riqueza? Será que a uva tem uma coisa ali Mas Não, não é necessariamente isso. Mas aí ela falou, né? Porque antes eu só comia. Aí eu não lembro se era é, mamão e maçã, alguma coisa assim. Mas a ideia é frutas mais baratas, né? Pelo que ela comentou, a uva eu sinceramente não sei, sem assim, muita diferença de preço né? de, de, de frutas e tal, mas. A uva é mais cara do que outras. Né? Basicamente isso. E aí, ela falou que começou a comer uva. Né? E isso ajudou também ela a expandir a mente. Ela falou, ó, aí a gente ia num restaurante é, que era R$25, depois foi um de 50, depois foi um de R$100, depois foi um de 200, né? e assim vai. O que, que é, me chamou muita atenção e por que, que eu estou compartilhando isso com você? Uma das formas né, de você ter a expansão da, da mente, assim, né, no sentido de, de estar aberta a receber novas coisas, né, coisas diferentes, é exatamente é, isso, a, a experiência é a melhor forma de você conseguir essa expansão. Tá? A experiência, quando você experiencia algo, né? no caso, a experiência era uma experiência de comprar uma uva, a experiência de ir em um restaurante. Por que que você é tão eficiente, né, porque enquanto você tá, é, você só faz ali o que você está acostumado, você só vai ter resultados que te mantém naquilo que você está acostumado, então se há cinco anos você usa o mesmo sabonete, o mesmo papel higiênico, o mesmo creme dental, o mesmo, o que você está mostrando na sua mente vai te manter nisso aqui, tá. E quando você tem essa experiência diferente, a sua mente vê e fala, opa, existe uma outra coisa aqui. Existe uma outra possibilidade. E aí, nesse, vamos pegar esse exemplo da Marina. Pô, ela comeu uva, falou, nossa gente, comer uva é bom demais, né? A mente dela falou, opa, peraí, você gostou disso? Lembra que a nossa mente tem sempre a função de gerar prazer e afastar da dor. Gerar prazer e afastar da dor. Então, te gerou prazer isso? Deixa eu ver aqui, encontrar formas... Para que você continue tendo essa experiência, tá? quando você começa a fazer isso, boa parte das vezes é um pouco desconfortável, né? porque muitas das vezes você ainda tem ali um pensamento de escassez. Né? Então você fica pensando: pô, eu vou comprar a uva ali, mas tá, eu vou chutar aqui, tá? Tá 15 reais a bandeja, nossa, mas 15 reais? Nossa, não, mas 15 reais daria para comprar tantas bananas, tanto isso, tanto aquilo. No início é desconfortável. Mas se você conseguir vencer esse desconforto inicial e ter a coragem de fazer isso, pode ter certeza absoluta que é um investimento que você está fazendo, tá? não é um gasto. Eu já contei aqui várias vezes, né? mas como tem sempre pessoas novas chegando no canal, é, uma das coisas que eu usei, uma das técnicas que eu usei para ter essa expansão foi ir em uma cafeteria uma vez por semana. Gastava lá 10 reais e 40 centavos uma cafeteria que, na época, para mim, só iam os ricos, né? Quando eu, depois que eu aprendi isso, falei, pô, deixa eu estar nesse local também, deixa eu ter essa experiência. E aquilo realmente foi me ajudando a me acostumar com aquele ambiente, a me acostumar com isso. E tudo que a sua mente está acostumada, ela, você consegue mais facilmente, tá? Então, qual que é a lição desse vídeo aqui? Acostume a sua mente com coisas melhores, tá? E, de novo, faça de acordo com aquilo que você pode no momento. O que seria o ideal, né? Você, para acostumar sua mente, você ir para Dubai e ficar lá um mês num hotel de luxo. Pô, isso é o, a melhor coisa possível. Mas, muitas das vezes, não é, não está dentro da realidade, né? Então, veja o que é está dentro da sua realidade. Será que é começar a comer uva, por exemplo? Será que é, é comprar um sabonete que seja, vamos dizer, sei lá, que custe 7 reais? Né? em vez de um que custe 3 nessas pequenas coisas que você começar a fazer, você já vai perceber uma expansão mental né? e essa expansão vai fazer com que você tenha resultados diferentes fez sentido? espero que sim, lembrando você ainda pode adquirir, essa é uma condição que vai terminar em qualquer momento, mas você pode adquirir ainda o meu guia, o seu desejo é uma ordem por um valor diferente né? o valor normal dele é de 97 reais você pode adquirir é, nesse vídeo, dependendo de quando você estiver assistindo, né, se estiver próximo à data que foi gravado, você pode adquirir por apenas R$ 47,00 ou 5 ou vezes de R$ 10,00 R$ 10,11, alguma coisa assim 5 vezes de R$ 11,00 alguma coisa nessa linha aí tá cerca de R$ centavos por dia você pode ter acesso a um material simples, direto ao ponto onde eu explico exatamente tudo que eu fiz para criar a vida que eu tenho hoje beleza? Então, se faz sentido para você, clica aqui Conheça e, se fizer sentido, adquira esse guia. Fez sentido essa conversa? Espero que sim. Deixe um comentário aqui, eu gosto muito de saber o que você pensa aqui sobre isso que a gente conversa. É isso, um forte abraço e a gente se vê em um próximo vídeo.